O que é seu nome, todo? Então? João, João Rocha. Filho de? Anésio Rocha. E a sua mãe? Zilda Rocha, Batista Rocha. A, a, o meu pai é irmão próprio do Flávio Rocha. Doutor Flávio Rocha, que foi prefeito, grande advogado. É, aqueles é Rocha lá. Meu pai era é irmão dele, trabalho no posto de saúde, Anésio Rocha, farmacêutico, bioquímico lá do Adolfo Lutz. Do seu pai era quem era bigote. é você o, o, o, o chapéu tá fazendo um pouco de som se levantar um pouquinho só a aba dele aí aí agora já ficou melhor me fala então os outros irmãos do seu pai bom a, a, a... irmãos irmãs a mais velha a, a, a mais velha irmã do, do, do meu pai nasceu em 1800, em 1900, 1900, em 1900 ela nasceu. Qual que a chamava? Marinha, ela era, Maria José, ela era mãe da Beatriz Pires, casada com Luiz Pires. E era dono da farmácia Lavo, lembra? Lavo. Quantos anos você tem? Eu tenho 70. Só? Só. A gente tinha mais. Não, você não tem 70. Eu vou fazer 70. Que dia? Em junho. Eu vou fazer 70 agora, em, em. Final do mês. Eu sou de 52, 153. 53. <risos> Então, é, é, bom, a mais velha, depois, Oswaldo Rocha, você conheceu Oswaldo Rocha, o Tiracuã? Não. Depois Tio Wilson Rocha, foi trabalhar na BBC em Londres, Viveu uma vida inteira lá no sul dos nos Estados Unidos, veio pra cá velho, era o mais novo. Zé Rocha, que tinha uma faixa de cabelo branca aqui. Eu Deus! Zé Rocha era um hierengo aí, gostava de pegar umas noiras aí, carro importado. Naquela época ninguém tinha, meu avô era muito rico. Meu avô tinha mais de 100 escrituras de fazenda aqui. Como que chamava Firmino isso, Firmino Rocha. Firmino tinha Rocha? Tinha dois de diamantes. Meu avô era era diamantar. Diamantar. Chamava Firmino Rocha. Firmino. Aonde que ele morava? Patrocínio Paulista, era um quarteirão de frente à igreja, era a casa dele, tinha até mina O coiteirão inteiro. Me fala Onde aqui... é o Banco do Brasil, Correio? Ronan Rocha. Não, é outra família. É outra família. Ronan era seis irmãos. A mãe matou seis e ele conseguiu sobreviver. É, achou que estava tudo morto, pô, largou e ele sobreviveu. Foi um. A mãe. Mas não é da família nossa. Fala mais um pouco dos irmãos, dos seus tios. Bom, tinha uma irmã que era casada com Delia. Fabrício. Você conheceu o Delirio Fabrício? Tem até bairro aqui. Qual o nome dele? Fabrício. Júlio Delirio Fabrício. Família Fabrício aqui tem Sim. escola aí. Ó. Tem escola. É. É. é. Ah, depois. Ah, ah, ele teve dois. Dois. O Chiquito trabalhava no banco. Ele era uh, Rocha Fabrício. E o Marcos? Delia. Marcos Delia, era? Marco Delia. Aí, Marcos Delia. Comp... Eram quantos irmãos? Eram.. Eu acho que era 10 ou 11 Você conheceu o seu avô? Chegou a conhecer? Não. Sou Firmino Rocha? Quando ele morreu eu tinha 12 anos, mas a gente com 12 anos na minha época, a gente era um homem, trabalhava, conhecia todo mundo, ia pra escola com 5 anos sozinho, É outra época, né? Pegava o embornar e ia embora. É, às vezes esquecia a, a, a bolsa de, de estudar, de caderno, mas a lancheira ia. A lancheira ia. Me fala um pouquinho da sua mãe tem nada, papai. É que família que é? Coelho. É lá do Timóteo, lá da família do... Ela era Garcia. Ela era... Aqui em Cristais polícia tem muito coelho. É, mas ela era Monteiro Lobato. Família é... de Monteiro? Monteiro Lobar Lobato. Os Lobato. Ela é Monteiro Lobato. E ela viveu aonde? onde Ela nasceu lá? Não, ela nasceu em Uberlândia. Uberlândia. Viveu uh, depois de, de moça, veio pra cá, casou com meu pai que era de patrocínio. Né? O seu pai fez farmácia? Como é que é? Ou... Na USP. Na USP? Na USP em Uberlândia. O seu tio direito ele fez aonde? Uberaba não? É. Flávio Rocha? Não, São Paulo. São ele pa... foi procurador da república. Dr. Flávio é, Rocha foi procurador muito amigo meu e tem uma gratidão muito grande o Dr. Ivan Andrade foi ele que começou junto com o Dr. Flávio Isso é ou não tinha propriedades porque ali no Miramontes tem uma propriedade ali grande que era do, do Flávio Rocha é não era dele mesmo, era dele meu do seu avô ele herdou Herdou. Herdou e... Herdou, ele herdou a melhor fazenda lá do... Que era do João Francisco Sulqueira, a maior cultura da região aqui, frutal. Frutal. Aí ele vendeu lá e comprou essa fazenda aqui dentro da cidade. Ele tava prevendo que aí valia mais, né? Dentro da cidade. Me fala um pouquinho aqui. Patrocínio Paulista. Você não morou lá não. Seu pai Na que fazenda, morou. Das fazendas. O fazendas. Meu pai foi criado lá, ué. Depois ficou com a fazenda lá. Como que chamava a fazenda? Babilônia. Babilônia. Ali tinha umas fazendonas grandes, né? Babilônia. Valeiros, Coaleiros. Figueiredo. Mas que tinha mais terra, não era bem... não tinha mais terra que sujo, os outros Os lobos, o na loja, aqueles povos. Tinha muita terra, mas não tinha nem horror, tinha rostinho. Chega um diamante, né? Ali deu diamante não? Onde que era a região que dava mais diamante? É Capitinga, é Ibiraci, não. não, não. não. Era, era ali mesmo, patrocínio um paulista. Tanto é que, que, que o nome lá é, é, era conhecido como. Do como dos Garipos, né? A entrada da cidade tem um garimpeiro lá. Deu ali. garimpeiro lá, cavata. é Meu bisavô, Jesuíno Rocha. Jesuíno Rocha É, eu tenho a, o Calil Rocha a Abdala, o Calil Abdala é, é, é, é, Ele é A mãe dele é irmã do meu pai Vai sumir nós vezes o sobrenome que casa Minha mulher perde é. o sobrenome mesmo. A mãe dele era irmã do seu pai irmã do meu pai Silvia Me fala um pouquinho como... Você conheceu o Rocha? Tem um de São Paulo, a Calil e Calil Abidala. Não, eu não, não me e lembro... Tem foto é, é, deles pequeno, né, da, da, da, das irmãs, tudo viva. Tem... Você mora na Serra da Canaça, lá, no naquele lugar? lugar? O que que você faz lá? Hein, ah, a gente cria de tudo lá, planta de tudo, lá produz tudo, ama tudo. Que lugar aqui é lá? Babilônia? É, não, eu estou aqui perto da usina Mascarenha de Moraes, Peixoto. Já foi ali? Já. Na ponte do Rio Grande ali? É, todo. a ponte dos Peixoto. Foi lá? Já. Eu tenho de lá lá em casa é 3km. só se o diafeto está dentro da fazenda. Eu vou lá uma hora para Ai, contar Deus a história eu vou te mostrar um quadro você vai tirar eu vou tirar uma cópia dele para você da ponte dos Peixot quando eles fizeram o manual essa foi embora né ficou só ah, uma eles fizeram uma não deu certo eles fizeram a outra aí a usina veio né a usina americana Alicestes, muito 17, bem feito. Oh, é. João Rocha, que coisa boa a gente conversar e, ah, e registrar essa... isso. Aí, eu vou cara. colocar lá no YouTube. Memórias e vidas Você vai me deixar o seu celular, eu vou mandar pro WhatsApp para você. Você tem o WhatsApp? Não, isso é, o meu é, mulher. é. é eu, não, eu não gosto de celular. Eu, eu, eu, eu, mas eu você não, tem um o nome. Mas se você puser. Você tem o um nome aí. Seu nome. Seu nome. Seu nome. gosta que o é um celular pequenininho que só fala e recebe em qualquer lugar pega lá é. esse aqui já é mais enjoado mas também gasta bateria mais não pega em qualquer é. lugar é. sabe pega que esse Pega pega com a beleza eu gosto de ele. O João Rocha o João Rocha você Sim. mora lá há quantos anos tá lá 37. Então a, a vida sua foi toda ali naquela é região. É porque eu, eu, quando eu venho da cidade é a franca, né? Porque ela pertence ao sacramento. Mas é mais perto do Franca. Entendeu? Aquela região ali é muito bonita, né? É. Agora ela está mais, né? Você pegar um dia e sair aqui no. só pra mim, logo Chapadão ali, onde é que tinha os filhos. Aí você sai aqui no Peixoto, sai ali em casa. Você vai ficar assustado, você nunca viu. 5, 6, 10 mil alpedos plantado em batata, já. Você vai ver. Está produzindo trigo. Eu vou dar um, uma, uma, uma pausa. João Rocha. Vale a pena você dar essa volta. Eu? Ele não eu, basta eu muito. É. Mas eu quero conversar com você um pouquinho sobre desemboque. Que você falou que é perto ali, né? Ibiraci é, vem de lá, né? O desemboque. É, o desemboque é. é a terra do Francisco Garcia. Francisco Garcia era o pai do Célio Garcia, dentista. Lembra? Célio Garcia. Célio Garcia. Uma rua do nome dele, lá no Redentor. Rua doutor Sérgio Garde. Ali tinha umas igrejas, tem umas igrejas antigas, cemitério. Tem qual que é a, a, a proximidade dali com Jacuí? Jacuí está em outra direção, né? Tá. Eu não, não sei assim. Sei não. Até nós vendemos uma casa aqui no centro. E tinha, eu tinha negociado ela com o um homem que tinha porque O que ele me pediu a casa? Ele falou, ele falou pra mim: tem quatro filhas, mulher, que vai estudar no Brejão. Eu queria uma casa nas imediações, era a minha, né? É. Mas eu fui vender, no meu irmão time tinha vendido pra hoje, não tinha nada, não deixou eu vender. Vendi ela por 500 é quatro anos atrás. Agora esse time entregou ela por 300. O João Rocha, Acabou, bom dia. você estudou até o, o, o IETC? Não, eu comecei faculdade e parei. Fiz dois anos de cursinho, comecei faculdade e parei. Foi para a Roça? Não me arrependo. A Roça é? Não. Uma terrinha, cada um acabou. Eu fui pra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá pertence a desimboque mesmo. antigamente, no tempo da minha mãe, eu, eu nasci em Uberlândia. O era distrito de Zimboque. Uberaba era distrito de Zimboque, Araxá era distrito de Zimboque. que pai do Célio Garcia, Francisco Garcia, que era dentista também, mais prático, melhor que os filhos. Formou dois filhos. Na aqui, Frank, dentista ele morava aqui. Mor mor morreu aqui, está enterrado aqui. É. Francisco Garcia é o pai do Célio Garcia, pai da, da Celina Garcia, mas a Celina viveu. Uh, no Chile, né? Casou com o médico, viu lá. E o pai da Marinha, que era escritora, professora. E... Ele deixou o, o Flavinho o filho dele, como é que se chama? O, o a, duas dois irmãos. A e a, a... a Lília Lenita. Tem uma que era casada com o. Com... Uma era casada com o dentista Paulinho Taveira. E a outra é casada com o advogado Geraldo Taveira. Dr. doutor Geraldo. É. Tá vivo até hoje, tá. tomou tiro. Meu amigo. É? É. Eu, eu, faz tempo que eu não vejo ele, eu não ia ver ele. eu gosto mais dele. O doutor Geraldo, ele.. o que que ele é do, do professor Geraldo Taveira? Aquele que morreu por... 100 não viu. com cem anos. Morreu com cem anos. De perto da catedral. Sim, não sei, eu falei é. O pessoal lá. Ô, o, o João Rocha. Geraldo é o Gerardo Palitó, aquele é lá. É. Esse professor. Aí. É professor. É, o de história. Ele era de e falava dos os outros. É. Nós, ah, sabe? ah, é. É <risos> o, o, o, o, o grafo só. mostrar. É. Ó. Oh. Eu sei toda a história de Franca, de onde veio os dinheiros desses ricos tipo tudo aí. Tintim por tintim. Eu era da turma do peregrino José Donato, Manir Vital, o, o Demes Milano na Naguera. Nós reunimos ali, o Emílio Bruxelas. Nós reunimos uns 20 de na... noite na praça, todo dia, pra ficar lá conversando. Você tá falando, o sou Emílio Bruxelas é o pai do doutor Roberto. É... Não, é. Quem é Emílio Bruxelas? Onde que ele morava? O Emílio Bruxelas. Eu morava mora... na Rua do Comércio. Ali, ali para baixo da igreja presbiteriana, da IC, uma casa na esquina? Não, não, eu morava no, no meio do Corteirão, mas, mas, mas era aquela ruinha, a Rua do Comércio, lugar estreitinho, que ainda passa carro ali. Antes da casa do, do, do Robertinho Rachete, porque é, é. que o pai dele criou eles ali na esquina. É. O pai do Robertinho Rachete. Robertinho Rachete. E o Zé ou... Rachete. E o Zé o João Rocha? Todos dois médicos, né? Todos dois médicos. Agora nós vamos falar um, uma coisa séria. Doutor Cirilo Barcelo, que é patrocinês. Patro... Foi o vice-prefeito do Estado. Flávio... Foi o vice-prefeito do Flávio Rocha. Ele foi deputado? Ou não? Foi deputado, foi o. O, o Gozoen. foi. É. Mas foi caçado. Foi caçado. Me fala aqui, o doutor Emílio, o doutor Cirilo Barcelo, doutor José Lancha. O... Construiu o hospital regional. É, é, que é o grupo do. do, do... Construiu aqui o. O ah. hospital regional, que era bem afastado do centro, né? Esse lugar aqui era uma chácara. Onde é que nós estamos aqui? Isso aqui tudo era. era... Conheci a palma aqui, a pé. A Eu tinha a égua solta aqui, cavalo aqui, ó. Aqui era a Chaca das Freiras. Aí o João Rocha de Freitas e o, o doutor Vinícius trocaram com ela e ela aquele prédio lá atrás da igreja, lembra? Aquele prédio lá, aquele colégio lá. Sim. trocou aquele prédio, ela trocou a fazenda aqui. Isso aqui tudo era dela. Muito porque eu cheguei em Franca em 60, 70, e eu sou casado com a Ponce, a minha esposa é... Que que ela é? Ponce, ali do Cubacão, sou Ponce? Manuel Ponce. É, é família do parecido ali, é, é, Ué, de São Paulo. É primo da minha esposa, é. família grande. Ah, você tá falando aqui. Isso aqui... sua esposa é... Meire Ponce, é casada com morava na igreja ali, é, junto com a dona Carnelli, a avó dela que criou, o, o pai dela é, é, ficou viúvo. Tem, irmão? O Zezinho, da Rádio Difusora, o Frei, o tapeceiro e o Tilinca. Eles foram criados mais pelo o apoio muito grande do Rui Pierre. Lá do Cubatão. É. Eu era vizinho, eu morava lá. Eu morava, no Cuba... eu morava ali na Marechal Deodoro. Apertencia o Cubatão naquela época. Era pregado para o sanatório a casa, mas na época a ah, ah, o Cubatão. Cubatão. Ali tem o senhor Orlando, Orlando Zanetti, fazendeiro, vem de Batatais. Meu amigo. Tá com 95 anos, 96. Acho que até mais. Até é mais. Eu tive com é. ele lá no Mercado de São Paulo, um tempo atrás, eu tirei uma história dele lá, lá no, no, no Aparecida. Chegou lá e conversei com ele, com Deus, Eu não tá... muito, eu falo muito dele, sabe por quê? Nessa rua aqui, tinha um contador rural mais conhecido aí, Jovem, Abel Ferreira, professor lá de fiscal. Abel Ferreira, ele era fiscal de renda. Tinha escritório, que agora a é via dele que tá de caralho. Eu lá eu encontrava com ele, encont... oh, lá no escritório eu encontrava ele, encontrava o... o marido da tisira lá, como é que é o nome dele? João Rodrigues. Eu encontrava com o Zé Muniz, o outro é Zé. Ô João, você tem muita história, eu sei. Tem, tem uma aqui, vai. Mas precisa da gente guardar isso aqui para resgatar. É. O que eu já tirei aqui hoje de você foi muita coisa É o publicar. É, é. Ah, ah. Rapaz, o do... pai do Zé Gonçalves, pai do Louvian Gonçalves da empresa São José, ó. não saiu de lá, Zé Muniz, tinha fazenda lá em Piracir. Lembra do ah. Zé Muniz? O pai do Zé Luiz, do A mulher tá saindo ali. O eu tô esperando é a minha madrasta. É? É minha sogra, né? Casado com o Zé Ponce. Tonico Ponce. Ela tá no... É, a, a Badeira. Badeira. é veio fazer... Exame dela. Consultar aí, vista. Eu conheço rapaz. Mário José Mário Júnior. Eu quero uma hora conversar com vocês. Você está você direto lá na fazenda? Boa.